E aí, gente? Beleza? Como estamos? Tranquilos? Deixa eu aumentar aqui a, a potência. Aí sim, hein? E aí? Tudo bem com vocês? Começou a semana, né? Começou a semana, segundou, né? É, o pessoal se preparando para viajar, né? Quem está aí comigo? Aqui, deixa eu ver. Olha lá, Carlão, boa noite. É, a galera toda aí chegando, chegando, né? E as coisas rodando, né? Segundona começou aí, nós vamos hoje é, tratar, né? Logicamente, desses assuntos importantes aí, que nós vamos falar sobre movimentação, né? Você pode ver que nas lives diárias aí acontecem muitas perguntas, né? Então a gente vai rolar essa, essas informações aí. Quem tá aí com a gente ao vivo? Vamos lá! Roberto Santana? Beleza, meu rei! Maravilha! Wesley Coelho, boa noite! Boa noite! Pedro Cordeiro, meu rei, boa noite Paulo Roberto Caetano, boa noite pra você também, maravilha, hein Marcelo Fialho, Gabriel Castro, eu senti falta sua, malandrinho Onde você estava esses dias todos que eu não tive na live aqui, ó pra você aqui, ó Você que pula pro lado de lá que você vai ver, viu, ó Puxar a sua orelha, rapazinho Sorocaba, presente, boa noite a terra do cartão Sorocred, <risos> que virou, agora avisa, né? É, o Caio Vieira, boa noite. Seu Zé Bonitinho. João Maria, boa noite. Paulo Diller, boa noite. Assistir em off. <risos> Tecnologia Notícias, boa noite também, beleza pura. Deixa eu ver aqui que entrou. É... Nós estamos com, com um membro, né, que... Ontem ele entrou aqui na live, vocês devem ter visto ele, que é o David David Lucas, acho que é o nome dele, né? E ele é membro Black Car que entrou ontem na live, que vocês devem ter visto, né? E ele tem 18 anos, e uma das perguntas que vieram ontem foi que o gerente Van Gogh desse cliente falou que ele teria que ter 1.900 de limite porque ele é menor de idade, tem 19 anos. Já já eu vou contar a história pra vocês do David, que ele tem 18 anos, que aconteceu hoje, tá? Tudo hoje. Ele virou membro Black Car ontem, aí ele me chamou para conversar, conversamos, ele foi no Santander Select, no do Van Gogh, já já vou explicar para vocês, ele é de Passos, Minas Gerais, e aí ele tá com a gente aí, ó, o David Silva, é David Silva o nome dele, eu falei David Lucas, David Silva, tá? já já eu mostro ele para vocês aí, beleza? Então tem essa informação importante aí, Igreja Tech, boa noite, Raimundo Castro, boa noite, o Elton Duce, membro do canal, beleza? Show, João Maria, Black do canal, João Cláudio, João Cláudio, Gold, Carlão, USA, boa noite, meu rei, tamo juntos aí, viu? Gabriel Guimarães, boa noite, meu rei, Cleiton, Cacaroto, brasileiro, boa noite, tamo juntos aí, viu? Show de bola. Ah, quem que é aqui? A, a filhinha do Pedro. Ah, Alice, ó que bonitinho, ganhou um cartão, e o Nick Visa Infinity, hein? Olha que bonitinha a Alice, a filhinha do Pedro, né? Show de bola. É David028, boa noite. Ronaldo Costa, boa noite. Cadê o... Rafael Levi, Ronaldo Costa, Nicolas Lopes. Anderson Carvalho, boa noite. Jefferson Menezes Gold, do canal. Marcelo Teixeira, membro do canal. Lohan Gomes Almeida, boa noite. Alexandre Souza, boa noite. Vinícius Godói, Platinum do canal. Jennifer Jefferson Nunes, boa noite. Desencan, é? Desencanado Floripa, oh maravilha, hein? Floripa, top, top, top. Thomas Santana, Gold do canal. Osmar S. Mota, boa noite, meu rei. Gold do canal. Ícaro, boa noite. William William, do Rio de Janeiro, boa noite. Cheguei, Rodrigo Mesquita. Como que será que é o nome do Rodrigo inteiro, né? Eu, eu só entendo ele como é, Rodrigo. É, Mesquita, mas tem um nome completo, né? Paulo Coutinho, boa noite. Juliano Vieira, boa noite. Percival Sarmento, boa noite. Flávio Bronzeado, boa noite, meu rei. Cleiton Cacaroto Gold, Isa, sapeca, ei, Isa. É. Jerusa, boa noite. Shirley de Oliveira, cadê você? Gustavo Rezende, doutor Celular, boa noite. É, Patrícia, boa noite, minha querida, Isabela Brasília, boa noite, minha linda, Oswaldo Nobre, boa noite, Gold do canal, Rafael Levi, Patrícia Almeida, boa noite, minha querida, Gold do canal, Elton Duce também, Raimundo Castro, boa noite, ah, Gordinho Risonho, boa noite, <risos> Só pode ser nick do Edinho, né? Esse daí só pode ser o Edinho disfarçado, o nick dele. Esse eu acho que é o Edinho. Eu vou descobrir se é o Edinho aqui, vocês vão ver. Gabriel Castro, hoje vai ter Leandro, Leandro na sua casa. Gustavo Paulo, boa noite. Carlinhos Alves, boa noite, Leandrão. Patrícia. Tiago, vocês não sabem da maior. O João Dutra, o João Dutra mandou uma mensagem para mim no reservado, ele é Black Card Luxo. E aí, Márcio, ele falou assim para mim, o João Dutra, Leandro, é verdade mesmo que o Edinho comeu quatro panetones ontem? Você não tava brincando, não é verdade? Eu falei, não, é verdade, o Edinho comeu quatro panetones e uma garrafa de coca cola de dois litros. <risos> Eu fiquei a tarde toda lembrando disso aí e eu respondi o pessoal, ele me aguentava que eu eu respondia um e começava a rir, respondia um e começava a rir. Mas ó, não é fácil não, viu? Não... Já já, quem virou Black Card Luxo, eu já vou trazer pro grupo, tá bom? Acabando a live aqui, vocês entram, tá certo? Ajuda, ajuda o Edinho aí Rodrigo Mesquita a reduzir a caloria dele, viu? Ajuda aí, por favor. Dá uma força pra mim aí. Beleza? Show de bola? Gente, brigadão pelo carinho de vocês todos aí, pela força, viu? Quem puder se inscrever no canal, o botãozinho vermelho, se inscreva aí. É de graça, não paga nada. E o botãozinho azul, seja membro do canal, tá? Quem quiser virar membro iniciante, pleno, amo, alta renda, sou Black Card Luxo, não tem problema. Muitos me perguntam... Se para virar Black Card tem que ter o cartão Black. Em hipótese alguma, o nome Black Card Luxo é o nome do nosso canal quando começou. Então foi uma homenagem para quando, naquele momento que o canal nasceu, nasceu chamando Black Card Luxo. E aí eu alterei ele dentro de alguns meses, né? Tem alguns inscritos que lembram disso ainda. E o canal começou como Black Card Luxo. Deve ter alguns vídeos ainda que eu falo Black Card Luxo, né? Então, qualquer cartão, cartão pré-pago, cartão de crédito, qualquer cartão que você cadastra no YouTube. Eu não tenho, eu não tenho é, acervo e acesso a, a nada do YouTube. Então, é você com a sua conta e o seu cartão. Tá? O YouTube que, que gerencia com você a sua conta. Eu não tenho acesso a nada. Do financeiro do YouTube, nada. Tá bom? Beleza? Olha, Rosivaldo, eu sei que o Edinho tem um estômago gigante. Porque quem conheceu o Edinho quando tinha 18 anos, 19, 20 anos, era um menino top, né? Brigava no exército. Aí eu não sei que desandou esse Edinho, viu? Eu acho que essas amizades dele, que ele, que ele tem aí no mundo, eu acho que faz isso com ele, viu? Porque, sei não, viu? Se não essas amizades do Edinho aí, viu? Que é tudo, né? Vamos pra lá. Ó, <risos> oh, Elton, eu já falei pro Edinho. Edinho, você quer emagrecer, filho? Toma café. Toma café que é uma beleza. Isso aí já enche o papo, tá bom? Vamos lá, então? Conhecer a galera aí? Raquel, Lucy, Levi e William do Banco Original Digital, estão aí para ajudá-los a abrir uma conta no Banco Original. Caso vocês queiram abrir uma conta no Original, Raquel, Lucy, Levi e William, eles estão à disposição de vocês. só chamar eles aqui no WhatsApp e falar com eles aí, tá bom? Uma conta digital completa. TEDs, transferências, pagamento de contas, recarga, investimentos, cartões de crédito internacional, Gold, Platinum, Black e todos podem ficar livre da anuidade. O internacional é aquele verde, não tem anuidade nenhuma. O Gold, um ano grátis, se você abrir uma conta agora, o Platinum também, o Black também. Se você cancelou uma conta e quiser reabrir a conta, pode também. Se você tiver comprovante de renda, investimentos, é... comprovante de renda, extrato de cartões de crédito, quitado, né é três faturas certinhas, você pode comprovar a renda por eles também. Então daria certo para você abrir uma conta no original e poder ficar livre das anuidades dos cartões também, é atingindo as métricas é, do ano. Então, por exemplo, ah, fiquei um ano grátis no Black, para continuar ficando 110 mil por mês de gasto mensal, ou 300 mil de investimentos, né? E lembrando que o original logo logo terá aí uma novidade dos cartões, né? O cartão novo, já, já vi a imagem, lindíssimo o cartão do original, não tem mais o número de cartão na frente, somente o nome, né? Então, um cartão premium, né, William William? Show, meu rei! Jardim São Santos, boa noite! Tranquilos? Ah, fevereiro aí, eu quero ver a Raquel em Belo Horizonte, hein? Fevereiro, Raquel, fevereiro, vai preparando seu, meu, meu pão de queijo, meu Guaraná Mineirinho. Que comigo é assim, minha amiga. Quem vai pagar minha passagem pra ir é você. E de volta, viu? E tomar um cafezinho também com a senhorita. Tá bom? Avisa seu esposo aí pra mandar minha passagem já, viu? <risos> tranquilos, e aí nós temos os consultores da Porto Seguro, hoje foram muitos aprovados, né, também no cartão da Porto Seguro, hoje eu vi aí a galera é, do canal, como que ele chama lá, o, o, da, ele é da Bahia, né, ele é do, de onde que ele é, o, rapaz, o nome dele, deixa eu pegar aqui, para não falar o nome errado, né, foram vários, né, mas aqui do Black Car foram três, é o Joel, Joel, Joel Sil, Joel de Oliveira, né? É. Joel de Oliveira foi aprovado do Visa Infinity da Porto Seguro. 30 mil de limite, hein? Maravilha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tinha o um cartão internacional. Ele tinha, cadê? Câmera 2, vamos lá. Ele tinha o um cartão internacional. Aí ele mudou pro Infinity hoje e pegou trintão aí. O limite, limite dele era fuleiro, né? Um limitinho fuleiro de 7 mil reais. Foi para 30 mil reais, né? Do Joelzão. Show! Show! Maravilha. Então caso vocês queiram aí abrir uma conta com o cartão da Porto Seguro, é só chamar esse pessoal aqui da Porto. Cadê ele? Aqui, ó. Vamos lá? Opa! Ai, ai. Não. Consegui interromper rápido, né? A live aqui, ela me deixa doida. Ah, ontem... Deixa eu lembrar o que aconteceu aqui ontem. Cadê, cadê, cadê? Porto Seguro aqui. Ontem, ontem é, vocês falaram assim para mim, Leandro... É, a live saiu fora do ar, não. É que aqui tem vários botões, né? E aí, sem querer, eu apertei o botão de, in de iniciar a live e não encerrar a live. E aí encerrou a, encerrou a live como se tivesse iniciando, né? Por isso que aconteceu isso ontem. Hoje estou de olho nesses botões aqui, que são vários botões. Se eu apertar um errado, já era. <risos> então estamos aí juntos. E aí tá aí o pessoal da Porto, o Guilherme, o Flávio, a Mato Seixas Corretora, através de investir. você pode fazer. É, investimentos, ter aí todos os produtos da Porto Seguro com eles, cartões internacional Gold, Platinum e Black Infinite. Esses caras são bons, esses caras são bons, tá? Então a galera toda, tá toda, toda com, esse, com essa galera inteira aí, né? Beleza pura? Maravilha? Show de bola. Vamos lá. E aí nós temos. Cadê aqui? Ah, ah, vamos lá, que se eu apertar o botão certinho, se eu apertar errado aqui, eu, eu não me entro. E aí nós temos é também né o pessoal do bradesco cartões america express gold é, green elonan king visa Platinum visa Infinity também vocês podem solicitar aqui que a gente indica para vocês consultores tá agora é gente aproveita esse momento quem não tem cartão de crédito ou quem tá atrás de um bom cartão de crédito vocês estão diante de, de bons cartões e que essa galera pode ajudar vocês e é de graça né então por exemplo o banco original. Vocês têm aí a Raquel, a Lucio, o Levi e o William. Vocês têm aí os consultores do da Porto Seguro. E esses cartões, que nem vocês estão vendo rodar aqui o nome deles aqui embaixo? Gente, é assim, é a Porto Seguro a pontuação chega até 2.2 no Black e no Infinite. 10 acessos ou para o Priority Pass ou pelo Longe Key, ou você escolhe é um ou outro, né? Ou se for o Visa Infinity, pode escolher um pouquinho no no, na, na Priority e um pouquinho no Lounge Key. 66, 33, 37, você escolhe o Visa Infinity. O Black é só no Lounge Key. Então assim, original, Black, com cashback. Porto Seguro, Priority e Lounge Key. É, o Bradesco Cartões, Lounge Bradesco. Né? Lounge America Express, é, Elo. Ou seja, tudo que tem de bom no mercado, eles estão aqui. Então, mais fácil, você não tem que abrir, por exemplo, no Bradesco, abrir uma conta para ter um cartão. Só chamar os consultores que eles falam com você. Quer é, pedir um cartão da Porto? Está aqui para você. Quer falar com o original? Eles estão aqui com vocês. Então, tá aí para vocês, essa galera toda, dando uma força para quem não tem um cartão de crédito, quer iniciar agora. E lembre-se que a pontuação chega até 2.2, e com acessos à sala VIP, milhas que nunca expiram, são bons, né, cartões bons não deixa a desejar nada pra ninguém. Logicamente tem aquele ranking dos melhores cartões do país, mas dificilmente gente, eu tenho o cartão é o Limited, eu tenho o Visa Infinity do Limited eu não uso, eu devo R$28,00 na fatura do Visa Infinity só pra vocês terem noção, eu devo R$300,00 na fatura do Mastercard Black do Limited então assim, você fica concentrando os, os benefícios de cartões mais voltado pra aqueles do momento, hoje pra mim é o um Latam Pass eu tô focado nele, né? E um pouquinho no azul. No azul eu acho que eu devo atingir aí as metas do ano. né Um ano mexendo com ele deve conseguir. Mas é legal que vocês é, tenham né um bom cartão, um bom crédito. Igual esse cara aqui que eu vou falar já já dele, que é ele virou mesmo Black Card ontem. Tá super feliz da vida, tem que ver a emoção dele, tem 18 anos e 4 meses. E aí ontem teve uma pergunta que eu lembrei justamente dessa pergunta. Falei, eu vou falar pra live hoje, né? Beleza pura? Então, recado dado, vamos entrar então no nosso assunto de hoje de movimentação? Beleza pura? Então vou rodar a vinheta e em seguida a gente já entra neste assunto aí. Tá bom? Vamos lá no Pergunta Eu Respondo. Vamos lá? Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço para você, abraço aos membros. Abraço pra toda a galera que participa das lives aí Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada Antes de ser membro, galera Eu tinha esses cartões aqui E agora eles estão aposentados Sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó As dois ali, ó Meus três queridinhos, meu Black Merit E meus dois do Limited, Visa e o Master Abraço pra todos aí, ó Olá Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de crédito alta renda. Queria agradecer principalmente aí as dicas do canal eh, e também especial ó, ao Leandro Vieira, que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado aí com ela no King Diners Club. Chegou pra mim. Muito obrigado aí, viu? abraço. Eu tô aqui vendo o, <risos> o David aqui, né? Eu tô pegando aqui as informações dele pra ver se eu consigo trazer pra vocês ver a felicidade dele aqui. Aí eu tô procurando ele aqui, né? Ah, achei. E eu vou mandar pro Edinho, pro Edinho mostrar pra vocês como que funciona, né? Aí o Edinho vai mandar pra mim, eu quero mostrar pra vocês aí sobre ele, né? Vamos ver se o Edinho me, me manda. eu quero mostrar pra vocês. Gente, é muito legal, porque quando você tem um, um, uma conta boa, igual esse menino fez, aí você fala assim, nossa, que legal, né? Show de bola. Show de bola. E realmente, que deixa eu ver se dá pra mostrar Ah, não tá entrando É uma pena, mas eu vou mostrar na câmera 2 Não tá entrando na câmera de espelhamento Mas na câmera 2 eu vou mostrar Olha bem Ele foi aprovado hoje No cartão Elite Elite com, com 11.550 Tá vendo? 11.550 Beleza? Pronto E aí, o que acontece? Esse menino, é, ontem né, ele, ele falou assim: Leandro, eu quero ser black car. Ele entrou como black car. Só que ontem vocês devem ter visto uma pergunta de um dos inscritos. Deixa eu liberar aqui. Um dos inscritos, né, que é, falou assim: a pergunta, Leandro, pra, pra, pra ter uma conta é, Van Gogh e tal, a minha gerente falou que com 18 anos, 19 anos, ela tem 19 anos, é. Eu não consigo ter mais limite. O limite dele era 1956, lembram? Quem estava na live ontem viu. Aí eu falei, em hipótese alguma. Isso não existe. Isso não existe. E aí ele acabou... É... Acabamos a live. Aí entrou o, o, Dan, o David. E aí o David foi aprovado hoje. Só para vocês terem noção. A renda... Ele não ganha isso. Ele não ganha isso. E aí uma das mensagens do David para mim foi assim. Leandro... Você falou aquilo na live de relacionamento. E realmente é tudo. né? Relacionamento é tudo. E aí vocês viram que ele foi aprovado é, 11.550 no cartão Elite. né? No cartão Elite. Foi aprovado. E ele tem 18 anos e 4 meses. Então, para tentar responder aquilo de ontem, quebraria o que a gerente falou para ele, que 19 anos é muito risco para o banco. É aquilo que eu falei. Quem é ela para falar isso para um cliente? Né? É a mesma coisa, está falando assim. Você é um cara que não vai pagar suas contas? É assim que eu entenderia se ela falasse isso para mim, né? Então não é assim que funciona. Deixa eu ver, deixa eu mostrar para vocês. verem aqui eu acho que não, não está aparecendo ainda, né? Mas já já vai aparecer aqui na tela, vocês vão poder ver direitinho aqui. Beleza? Show de bola, maravilha. Mas está aí para vocês. Vamos entrar então naquele assunto é, sobre a conta corrente e a movimentação. Beleza? Show. Então vamos lá. Muitas pessoas é, me perguntam assim, Leandro, para poder abrir uma conta num banco e fazer uma movimentação sadia, para que o banco me dê mais crédito, me dê mais limites, como que eu devo proceder para poder fazer uma movimentação saudável? Saudável, beleza, vamos lá. Gente, primeiro eu quero falar o que acontece com quem faz coisa errada. Tá? E depois eu dou o passo de quem faz a coisa certa. Então vamos lá. Muitas pessoas é, faz, né, fazem a movimentação da seguinte forma. É, eu vou falar primeiro o errado. Depois eu vou falar o certo. Tá? A primeira pessoa ela faz o seguinte, Raimundo. Ela vem, abre uma conta no banco A, no banco B, no banco C, no banco D e no banco Y. Vamos falar em cinco contas. Cinco contas. E essas cinco contas, eu vou dar nome de, nomes, tá? É, Banco Original, Banco Inter, BS2, Santander, Bradesco. E tem uns que vai no Itaú, na Caixa Econômica do do Banco Brasil. Tá certo? Bem, quando a pessoa faz isso, ela ganha, por exemplo, 3 mil reais por mês. Só que ela tem condição... De movimentar todos esses bancos que eu acabei de falar para você. E aí o que ele faz? Ele pega lá 3 mil reais que ele ganha por mês, joga para o Banco Inter, joga, aí ele pega e transfere para o original. Do original ele joga pro BS2, do BS2 vem para Santander, Santander vem para o Bradesco, e aí ele começa a voltar o dinheiro que ele pegou no primeiro banco e ele gira para todos os bancos. Não bastasse isso, ele pega isso no mesmo dia. Isso sequenciado. Tá? Aí passando esse momento, ele vai e faz um boleto de depósito no Banco Inter, que não tem tarifa nenhuma, e faz o pagamento pelo Banco Santander. Do Santander, o dinheiro cai pro Santander, ele volta o dinheiro para o Banco Inter e joga o Banco Original. Aí ele vai no Original, faz um boleto, o dinheiro cai, por exemplo, no Bradesco do Bradesco volta para o banco e assim ele vai fazendo. Quando você for observar, no mês ele movimentou, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais com 3 mil. E aí ele tenta pedir um cartão de crédito, ele tenta fazer um financiamento, ele tenta pedir alguma coisa e é negado. Sabe o que acontece, Jonathan? Ele fica nervoso. Ele ou ela ficam nervosos. E aí fala assim... É, eu vou falar com fulano que vocês não me aprovou, porque eu vou ligar no Banco Central, eu movimento 30, 40 mil reais por mês. Só que tem um perigo total aí. Porque quando a pessoa vai por esse lado, de fazer isso que eu acabei de falar aqui agora, existe um risco total. Porque o banco pode bloquear o seu dinheiro nesse momento do carrossel. E você tem que provar para a justiça que você é uma pessoa idônea. E aí você pode cair, o tiro que sai pela culatra. que eu já vi muitos casos aqui. Né? Então, quando eu converso com os grandes bancos e tal, eles falam, Leandro, você não tem noção que passa por aqui por dia. Por quê? Porque as pessoas acham que fazendo esse tipo de movimento é movimentação. E não é. Não é movimento. Isso não é movimentação. Vocês sabem o que é movimentação? Vou explicar para vocês agora o que é certo. Pra vocês entenderem o que é certo. E aí, desse certo, vocês mudam a tática. Né? Eu não estou ensinando ninguém a ser bandido, não. Pela, longe de mim. Eu estou mostrando o caminho que é certo. O caminho errado é isso que eu fiz. Né? Que vocês fazem. Agora, quando eu falo vocês, são as pessoas que tentam ganhar é, em cima dos grandes bancos, das fintechs, nesse, desse modelo. Tá certo? Agora, eu vou explicar para vocês o modelo correto de fazer. Vamos lá. Quando você tem uma conta corrente num, num banco, tá? e você quer mostrar mostrar para o banco quem é você, de cara o banco já sabe baseado as informações que ele tem no Banco Central. Então vamos lá. Uma pessoa que tem é, um crédito liberado, que ela tem linhas de crédito liberado, eles estão é, dentro da linha, da curva, que são pessoas que terão crédito. Para que vocês entendam um pouquinho o que eu estou falando, é o seguinte. Os bancos sabem o tanto que você tem é, retirado. Ou seja, o tanto que você tem de crédito disponível. Então, baseado a esse disponível, eles liberam ou não para você o crédito. Tá certo? Agora, para você poder mostrar para os bancos quem é você, você precisa mostrar alguma coisa. E que forma é? Olha, eu tenho lá débito automático no banco, nesse banco primário, né, no meu primeiro banco eu tenho débito automático, eu tenho pagamento de contas, eu tenho transferência bancária, eu transfiro para minha conta do eu tô falando Leandro, tá? Então vamos lá. Minha conta primária é qualquer. É? Santander, BRB, original e Banco Inter. Então vamos lá. BRB, é Santander, dois débito automático, todos os cartões de crédito Santander, tá lá? Pago a fatura pelo próprio Santander. Transfiro do Banco de Brasília para o Santander, do Santander para o Banco de Brasília, no meu próprio CPF. Certo? Eu transferindo para o BRB e o meu para o Santander. Pagamento de contas, tudo que eu pago no BRB. Certo? BRB. Então, quando o banco puxar a minha movimentação, ele vai enxergar que tenho dois grandes bancos movimentando. Quais são? Santander, BRB. E o original? O original eu uso o cartão deles de vez em quando para pagar boletos. Para mim não perder a oportunidade de não pagar anuidade. Então, você vai lá, paga um boleto, de vez em quando faz uma comprinha na internet com o original, né, das promoções. Do original, eu transfiro o dinheiro então, do Santander para o original e pago o boleto lá. E o do Banco Inter? Transfiro do Santander ou do BRB para o Banco Inter. Via Pix. Agora é só Pix, né? Via Pix. Pois bem, feito isso, se pedirem para mim a, a minha comprovação de renda, eu tenho um imposto de renda. Mas, Leandro, eu quero ver a sua movimentação para provar o que você ganha no imposto de renda. Que agora é assim. Eles querem ver o imposto de renda que você declarou e, e querem ver a movimentação para ver se é verdadeiro. Aí você pega e manda a do BRB, por exemplo, que é a minha. Vai para ele lá. Aí ele questiona, quem que é a Alessandra Vieira? A Alessandra Vieira é minha irmã. Por que, que tem transferência para ela na sua conta? Por que a minha irmã pediu para mim tanto dinheiro? Eu peguei e transferi para ela do Banco do Brasil. Ah, tá, só por isso. Pronto. Por que a minha movimentação não é suspeita? Porque eu tenho as fontes e as origens. Então, se perguntarem para mim, por exemplo, vamos falar, Deus me livre e Deus me guarde que um dia a minha conta seja bloqueada por suspeita. Olha, foi bloqueado que entrou aqui R$ 1.500,00, R$ 2.000,00 na conta. Da, do Banco do Brasil ok, a origem foi tal, tal, tal nada a esconder então neste momento isso chama-se movimentação sadia eu fico pegando dinheiro do Banco de Brasília jogando pro original do original eu jogo pro Inter jogo pro Santander, jogo pro Itaú jogo pro Banco do Brasil não, eu não faço isso por isso que eu nunca tive conta cancelada nunca tive conta de grandes bancos de bancos digitais eu nunca tive. Eu tive uma única conta cancelada por desinteresse comercial do Nubank. Porque eu cancelei o cartão quando eles me deram 300 reais. E depois lá na frente cancelaram minha conta. Né? Mas já expliquei o motivo para vocês, que deve ser pelo mercado pago. Pois bem, é isso que é uma grande movimentação. Leandro, eu posso transferir dinheiro da minha irmã para o meu pai? Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se você estiver sabendo o que você está fazendo, e uma hora eles perguntarem para você e você souber responder, não tem problema. Eu vou dar um outro exemplo. Muitas pessoas, têm, eu tenho uma conta PJ, e a minha conta PJ eu preciso que de vez em quando pedem para emitir nota fiscal. Então eu tenho uma, nota, uma, uma conta PJ no BRB. Débito, é só débito. Tá lá. Aí cai, um dia, cai mil reais na minha conta do BRB. Aí eu pego e transfiro para a conta do próprio BRB. Então eu saio da jurídica e venho para a física. Isso aí é, é, é suspeita? Não. Eu tô, estou tô tirando da minha conta jurídica e jogando para a física. Eu não vou usar a jurídica. Eu não uso a jurídica para nada. Eu não uso. Só uso a física. Então isso é, é movimentação suspeita? Não. Não é movimentação suspeita, porque é uma conta minha. Então muitas pessoas usam a conta jurídica da sua própria empresa para transferir para a física. Ok. Isso não é suspeito nada. Mas... Se você fizer um, ao contrário, mover, pegar a conta jurídica, jogar para a física, da física jogar para as outras contas e voltar para a jurídica, e da jurídica você fizer um pagamento, é suspeito. Outra coisa, vocês já viram que os, alguns bancos liberam folha de pagamento. Aí a pessoa tem uma conta jurídica, tem uma conta física, e ela pega quem? Ela pega três, quatro pessoas e cadastra como se fosse funcionário da empresa. Porque o banco não, não pede FTS, não pede nada. Vai lá e cadastra. Aí ele faz pagamento da, de folha de pagamento no nome das quatro pessoas. O dinheiro cai lá. Essas quatro pessoas depois devolvem para ele na conta física. Ele pega e devolve para jurídica. Suspeitíssimo. Você vai ser cancelado por desinteresse comercial. Se prepara que você vai ser cancelado a qualquer momento por desinteresse comercial. E ainda mais. Você ficará com o dinheiro bloqueado. Aqui no canal já tive assim ó. De gente com conta cancelada. Cancelada sem dó. Santander, Bradesco, Banco Brasil, Itaú, por fazer essa jogada. Então, tomem cuidado com isso. Isso aí é considerado fraude. Tentar passar perna é fraude, né? Bem, mas aí é tudo coisa jurídica que vai se envolver, que não tem nada a ver conosco nesse momento. Bem, se eu pegar a minha conta do meu pai, que é aposentado, e da minha mãe, que é aposentada, e pegar o dinheiro dessas duas contas que eu que faço por eles, e joga na minha conta é suspeita não vou dar outro exemplo para vocês outro exemplo meu pai é aposentado meu pai não vai no banco quem recebe meu pai do Itaú naquela conta aí conta sou eu eu que recebo meu pai digital não vou no banco digital transfiro para a conta da minha irmã direto não passa pela minha se eu quisesse movimentar eu podia fazer meu pai pela minha conta quando minha irmã não da conta do Itaú do meu pai para a conta do Santander da minha irmã. Direto. Para minha irmã isso é bom? É ótimo. Porque cai o salário do meu pai lá de aposentado. Está movimentando a conta da minha irmã. Para ela é ótimo. Para mim? Não, porque não passa pela minha. Eu só, eu só transfiro da dele para a minha, minha irmã. Né? Porque meu pai não tem, não tem condição de fazer isso. Então isso chama-se movimentação. tá certo? É algum problema? Nenhum problema. E se eu transfiro do meu pai para minha conta, da minha conta para a minha irmã... Nenhum problema É que eu não tenho esse tempo né? Você imagina Tira do meu pai, joga pra minha dá minha pra minha irmã Olha a carruagem que faz Não quero, então pra mim não Cara, vocês precisam entender Que movimentação É movimentação E vocês não tem que ter medo De fazer uma movimentação Se é uma movimentação sadia Tá certo? Então quando você pega uma transferência da sua irmã, do seu pai, do seu primo. Ah, outra coisa que chega para mim aqui é assim: é que eu, eu preciso fazer muitas transferências durante o dia. Não tem problema. Não tem problema fazer transferência. Fazer 10, 12. Não tem problema. Se você faz transferência sabendo que são transferências sadias, transferências idôneas, não tem problema. Você pode fazer. É movimentação? É. Agora. Se você estiver fazendo isso pensando que isso será a sua renda para o banco, esquece. Esquece. Movimentação para renda de banco é outra coisa. Aí nós vamos entrar aqui agora. <risos> Aí, o Gemerson, é, agora que nós vamos entrar no que é, o que é gostoso. Como que o banco calcula a renda por movimentação? É agora que vocês vão... Vocês vão... <risos> Agora vocês vão entender o que é renda por movimentação. Igual o que aconteceu com o David, né? O David foi isso. O David... <risos> Olha lá, ó. Esse menino aí, ó, tá vendo ele aqui? Ele conseguiu essa renda. Agora, a renda que a gerente colocou pra ele, não é essa renda não, viu? Eu te falo, Raimundo, que essa renda que ele ganhou, esse cartão aqui, ele não ganha essa renda. E eu posso dizer pra vocês... Ele só não é select porque na cidade dele não tem. Ele mora em Passos. Para ele ser select, ele tem que ir para Ribeirão Preto, a mais próxima, ou ser digital. Então, vamos lá. Prestem bem atenção. Né? Vamos lá. Como que o banco calcula a renda dos clientes? Alguns falam ah, tudo que entrou e saiu. Não é assim não. Vamos lá. Quando você faz a movimentação do mês, que é de 1 a 30 ou a 1 a 31, Fecha o ciclo. Então, tudo que entrou de crédito, tudo que entrou de débito. Então, para que vocês entrem, é uma, é uma contabilidade. Para que vocês saibam, quem estudou administração e fez contabilidade sabe que nada mais é que entradas, saídas. Tá certo? Então, você faz uma entrada e uma saída. Tudo que entrou de crédito deveria ser considerado movimentação. Mas não é. É retirado algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá. Você fez uma movimentação da sua conta, que eu acabei de falar, é, da sua irmã, porque a sua irmã recebeu um salário e ela quer mandar para a sua conta para fazer um investimento na sua conta. Então a sua irmã pega uns 10 mil reais, transfere para a sua conta naquele mês. Tá certo? E esse dinheiro fica parado na conta de investimento. Você pegou do, da conta corrente e tacou para o investimento. Ok? Prestem bem atenção que eu vou explicar o porquê. Eu estou falando isso para vocês. Aí você foi lá, e caiu dois débitos automáticos, uma conta de água, de luz, teve a cabo. Caiu nessa conta. E aí, nesse momento, caiu um pagamento da sua empresa para você. Caiu o salário lá. Ok. E aí, caiu é, alguns pagamentos de, que você fez de recarga de celular, é, um consórcio, uma previdência, uma capitalização, um seguro de vida. Caiu ali também. E aí você faz o balanço de entrada e saída. Tudo isso que eu falei para vocês, considera-se como renda. Tudo que entrou de crédito. Tudo que teve de débito. Então, um vai matando o outro, então considera-se o crédito. E o que, que não seria considerado como renda nesse caso? Vou dar um exemplo. Imagine você, nunca teve essa transação no banco, e o banco pegou e viu que caiu na sua conta, por exemplo, uma rescisão trabalhista. Aí tá lá, rescisão trabalhista. Isso o banco considera como renda? Não. Ele vai enxergar lá que foi uma rescisão, ele elimina isso porque ele sabe que o mês que vem você não vai ter. Então isso ele não considera. Uma ação trabalhista. Ah, movi uma ação contra a empresa, caiu lá. Eu ganho? Não. Diferente de um advogado, que advogado não tem salário fixo, os cas o caso do advogado é eles entram com a ação e ganham, entra com a ação e vai formando carteira e vai caindo processo, processo, processo. O advogado sim. Esses processos que acontecem de advogados, que caem na conta com a gente desse advogado, considera como renda. Ou eles colocam como uma renda presumida para esse advogado. E médico, dentista, a mesma coisa. Começa-se como uma renda presumida e depois cria-se, então, a movimentação. Previdência, capitalização, seguro, consórcio, débito automático, pagamento de água, de luz, telefone. Leandro, mas a conta de luz não está no meu nome. Não tem problema. Caiu na sua conta? Movimentação. Leandro, a conta de telefone está no nome do meu pai. Não tem problema. Está na sua conta? Para cima. Tudo isso é movimentação sadia. Ou seja, quando você movimentou no mês tudo isso, o banco entende que é uma movimentação. Ou seja, para o Santander, no caso... É uma renda que você tem, ou seja, você pagou lá, exemplo, movimentou durante o um mês 30 mil reais, Sadio. então isso daí, perfeito, ok? Ah, Leandro, eu fiz vários Teds e Docs de uma conta para outra minha para poder passar pelo banco tal, banco tal para pagar tarifa. Você vai ter a, a desculpa do banco que vai falar que isso daí não é movimentação, porque você está jogando de um de um banco para o outro, como que o banco vai saber? Não tem como. Para ele, você pegou do Banco Inter, jogou para o Banco Santander. Do Santander, você foi lá e jogou para o Banco Inter de novo. Então, ou seja, você leva e traz, leve e traz. Isso não é movimentação. Prestem bem atenção no que eu expliquei para vocês. A forma que eu fiz a operação de agora. Tudo isso que eu expliquei aqui agora, que vocês viram que eu expliquei, duas formas. A forma de girar entre as contas e a forma sadia de pagar as contas. Então, quando você paga uma conta... Dentro da sua própria conta, a sua conta principal, ou a secundária, ou a terciária, não interessa. Você está transferindo dinheiro, você está pagando contas, direito, idôneo, certinho, não tem problema nenhum. Se você quiser comprovar a renda através de dois bancos, você pode. Por exemplo, é, nós vamos ter aí lá na frente, eu vou fazer um vídeo falando de casa própria. E eu quero trazer uma surpresa para vocês. E aí vocês vão ver que o banco pediu para mim toda a minha movimentação. Aí eu tive que pegar a movimentação do BRB, do Santander e mandar pro gerente. Isso pode? Pode. Se você tem um gerente competente, um gerente dedicado, um gerente parceiro, um gerente que é gerente, gerente. Olha, olha o português, hein? Gerente, não gerente. Gerente, com um E no final, gerente, né? Vocês vão ver que você vai ter uma renda, pum, vai explodir. Igual aconteceu com esse menino aí, o David. Ele falou, Leandro, eu não ganho isso. Eu não ganho isso. E aí o gerente dele foi e colocou uma renda para ele e deu esse cartão para ele. Mas, Leandro, 11 mil reais. Mas, gente, o cara tem 18 anos de idade. Tem 18 anos de idade. Abriu a conta agora. Pegou um cartão, um cheque especial e já tá pulando para select. Não tá bom? Não tá bom? Tá ótimo. Tá perfeito. Então, ah, o meu gerente falou que eu tenho 18 anos, eu sou risco. Que risco nada? Quem é ela para falar que você é risco? É gerente com E no final e o gerente com I no final. <risos> eu lembro de um diretor que falou assim para mim. É, existe aqueles diretores que, são, que fazem uma economia e aqueles que fazem uma economia, né? E a mesma coisa da movimentação. Tem gerente que vai falar para você: "Ah, isso não considera, isso não, de, sabe? Você conversa com o gerente e fala: "Olha, eu tenho essa movimentação aqui, porque passou por isso, por isso, por isso". Se você conversar com ela, com certeza ela vai entender. E muitos de vocês acabam perdendo uma oportunidade que aceita tudo que fala. Né? Não pode ser assim. Vocês têm que dialogar, conversar, falar com a pessoa é direito. Não é ir com três pedras na mão. Eu vejo alguns do canal do Black Car aqui, que me chamam para conversar e falam, Leandro, cara, não consigo isso, não consigo aquilo. Eu falo, cara, é totalmente você estar tá fazendo coisa errada. Tem alguma coisa errada você fazendo, porque não é normal isso que você me fala. que eles me falam comigo, tirando dúvidas e tal. Eu tiro as dúvidas e falo, olha, não é normal isso. Tem pessoas que já entram no Black Car... E o cara já, pimba, pá, pá, vai mostrando aqui os cartões que vai conseguindo, abrindo conta, financiamento de casa, carro, veículo, comprando seu, seu imóvel, construindo sua, seu, seu comércio, restaurante, e pá, pá, pá, e outros vão ficando e fica... O que tá acontecendo? Tem coisa errada. Qual é a movimentação que você tá fazendo? Não tá errado? Tem coisa errada. Né? Então, foquem nisso. Se vocês fizerem direitinho, pegaram lá na conta A, não tem problema, você pode ter quantas contas você quiser. Você pode ter conta no Banco Inter, original, Santander, não interessa. Eu tenho conta no Banco Sul, Santander, no Banco Brasil, eu tenho todas e eu movimento todas e nunca, jamais, não, não tem condição para isso, né? Agora, você abriu conta para quê? Você já sabe. Eu abro para testar, mostrar se vale a pena. Não vale a pena. Agora, quando começa a cobrar tarifa, pimba, cancela. É assim que funciona. Agora, a movimentação, você faz ela dentro das condições normais. Normais. Ah, eu vou transferir para o meu irmão. Meu irmão transfere para minha irmã. Meu irmão, ban, meu, o banco... Gente, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar para vocês aqui. É, não é quebra de sigilo bancário porque eu não vi. Tá? É conversando com o um gerente tal, tal, tal. Se vocês ouvissem o que um gerente falou para mim eles pegaram de um cliente é, eu, não, eu acho que o banco não prende ou não vai para uma ação judicial acho porque não quer porque se você visse a quadrilha que eles pegaram fazendo isso na pandemia agora o cara tinha uma, uma conta corrente uma conta numa empresa então eles tinham uma empresa, uma conta corrente e aí várias laranjas então eles pegavam a empresa cadastraram todos os funcionários que, que é fantasmas e jogava dinheiro para essas contas. E aí depois esses funcionários devolviam, né, entre as funcionárias, devolviam para ele. E aí fazia essa movimentação gigante. Sabe por quê? O pagamento de salário caindo na conta da pessoa, explode os limites. Então você imagina se assim, essa empresa pagava para o funcionário 10, 12, 15 mil por mês, salário, durante alguns meses. O banco percebe, opa, é salário. Vai caindo, vai caindo. Aí os limites vão aumentando. Chega uma hora que ele vai lá e dar o um, um golpe. O banco pegou antes, o banco cancelou a conta e todos os funcionários que viu que era fantasma. Então, essas coisas que vêm acontecendo, não adianta a gente querer ser esperto com o banco. Ele, eles são espertos. Eles entendem quando é a movimentação falsa. Né? Por isso que vocês têm que tomar cuidado ao fazer movimentações suspeitas. Que aí vocês podem cair e ter que justificar o porquê que houve isso. E para justificar, gente, dá uma dor de cabeça. Para você reabrir uma nova conta, depois que foi cancelada, eu vou falar mais para vocês. Tem um advogado de um grande banco que falou comigo. Falou comigo. Para saber, olha bem, para saber o que que era esse código que aparecia na conta do cliente. Comigo. E eu falei: olha, isso daí é isso, isso, isso. Para fazer uma defesa. O cara tinha sido a conta cancelada e pasmem vocês, o banco escreveu cancelamento definitivo porque existe o cancelamento parcial, que uma hora ele pode reabrir a conta, mas quando coloca cancelamento definitivo você nunca mais abre conta com o seu CPF nesta instituição financeira pode entrar com ação judicial pode ver o que você quiser, você nunca mais abre uma conta nessa instituição né? então eu acho que é assim, trabalhar direitinho não tem nada de errado. Né? Fazer as coisas certas só tende a ganhar. E fazer as coisas erradas, num primeiro momento você vai conseguir, depois você vai cair. E se, eu, se eu contar pra vocês aqui o tanto de gente que já levou tombo durante esses três anos que tá comigo no canal aqui, o cara se reergueu e depois pimba. Se ergueu pimba. Teve um, casou, se afundou, depois voltou, afundou de novo. Por quê? porque não tem educação financeira. Não tem educação financeira. O cara, ele quer ser malandro e aí acontece isso daí. Beleza? Espero ter ajudado, ajudá-los vocês, ter ajudado vocês nesse contexto aí, para que vocês entendam né, o que é movimentação. Tá certo? Quem gostou, dá um like, se inscreva, curta aí nossos vídeos. Beleza? Vamos no quadro você pergunta eu respondo. Maravilha? Show de bola? Gostaram então? Beleza, fico feliz, viu? Vamos juntos. Vamos acelerar aí que ontem é ontem e hoje é hoje. Vamos começar pelo Luiz Carlos Nunes Gomes. Bem-vindo, meu irmão. Beleza? Show de bola? Obrigadão pelo carinho, pela força aí. Tamo juntos, hein? Maravilha. Aí sim. Hein? Sebastião Ferreira Lima. Leandrão, Agradecer o Flávio, meu Infinity foi de 50 mil pra 80 mil reais. Hoje o cara são bons demais, hein? Forte abraço. Os caras são esses aí, ó. Parabéns aí, viu, Sebastião? Rapaz, vai merecer. mais que eu, hein? Malandrão. <risos> Malandrão, hein? O meu é 60, o seu foi 80? Ah, dá pra você comprar um... Dá pra comprar qual carro, hein? Uma, uma, um Jeep Renegade? Um Renegade dá pra comprar, né? Um Jeepinho? Dá pra comprar, hein? Parabéns aí, viu? Maravilha. Um Honda, um Honda HRV também dá, né? Dá não? Um, um HB20, um Hyundai. Ah, dá. Até um Compass, eu acho que você consegue, viu? <risos> Maravilha, rapaz. Marcelo Teixeira, beleza? Viniciante alta renda, valeu? Obrigadão, tamo junto aí. Show de bola, viu? Quem puder dar aquele like aí, inscrever no canal, dá uma força pra gente aí. Vinícius Silva Lima, boa noite, Leandrão. Fiz tudo que você me falou para resolver aquela questão do Pix. Recebido no, no, no, P, no PX. Semana fala, Falou o resultado. Ok, meu amigão. Não entendi. Boa noite, Leandrão. Fiz o, tudo que você me falou re, para resolver aquela questão do Pix. Recebido na. Eu não entendi. Na PX. Semana passada. Fala o resultado. Ok, meu amigão. Eu entendi até aqui que você vai falar o resultado. É isso? <risos> Obrigado, Vinícius. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Leandrão, boa noite. É verdade que o Banco Inter está cancelando o cartão Black de quem retira investimento de lá? Ouvi algumas notícias sobre. Vamos lá. Vamos lá. Galera, dá um like aí, hein? O tá mandando. Ó. Dá a galera like aí, ó. Vinícius, vamos lá. Quem postou isso? Da onde que veio essa informação? Né? Você faz uma pergunta. Quem é que postou isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que o, o que o Vinícius perguntou, como que começa essa onda, tá? Vamos lá. Tem uma revista, é, um blog, que eles, que eles fazem assim. Um exemplo, tá? Eu, Leandro, imagine assim: eu, Leandro, sou cliente, sou seguidor dessa, desse blog eletrônico. E aí eu falo assim. Para o administrador. Ó, oh, liguei lá, faço um e-mail, mando. Não sei como eles trabalham lá. Faço um e-mail e mando. Ó, oh, Bradesco não isenta mais a anuidade de cartão. O que, que esse blog faz? Esse blog vem e coloca assim. Conforme nosso leitor Leandro Vieira, ele ligou para pedir a isenção da anuidade do cartão Bradesco elo nanking Diners Club. E a central falou que não isenta mais pra ninguém. Aí o blog faz uma cartilha e posta lá e generaliza que é de todo mundo isso. <risos> é assim. E aí depois é, começa a espalhar na rede social, baseado esse blog, que aconteceu. Né? E o do Banco Inter, é, cara, nós, nós somos ligados a toda a imprensa diretamente dentro do banco. Ou é dentro do marketing ou dentro da imprensa. E não chegou nada disso. Né? Ah, tiro o investimento perde o limite. Do Banco Inter, não. Tá? Do Banco Inter, não. Mas, se houve isso daí, de algum cliente que pediu o Black, porque vocês sabem muito bem, né gente? Tem gente de todo tipo. Tem gente de todo tipo. Então o cara vai lá, Coloca 250 mil, pega o black. Aí ele ganha um limite de 100 mil reais. Um exemplo. Aí ele vai e tira o limite. Tira o, o investimento e taca para o banco Deicoval. Aí deixa uns meses lá, pega um black, tira, vai para o Safra. Pega o cartão, tira, vem para o outro e assim ele faz. O que mais tem hoje gente dando golpe e fazendo isso? Então, em alguns casos, vai acontecer do banco retirar o limite mesmo. Por quê? O banco vai ser mais ágil, mais ágil que ele. Então, isso acontece. Se eu falar pra você que não acontece, acontece. Olha o Deicoval, o tombo que tomou ele. O Deicoval antes era facinho. Expliquei pra vocês. Fui o primeiro canal a fazer toda a operação do, do banco Deicoval. Olha o que aconteceu com o Deicoval. O cara começou a colocar obstáculos agora, porque a pessoa colocava o dinheiro e tirava, queria dar golpe no cartão agora, o Banco Inter é, eu posso levantar essa informação, Vinícius com a imprensa, para saber se realmente tirando o investimento perde o limite podemos levantar essa informação bem verídica com a imprensa do Banco Inter, quando eu falo em imprensa do Banco Inter, é que eles vão investigar lá dentro da área de crédito e vai trazer a gente a informação, não é que eles sabem não, não sabem, eles vão levantar mas eu desconheço essa informação. Sabe por quê, Vinícius? Que eu acho que é mentira. Sabe por que eu acho que é mentira? Veja assim, eu não sei se vocês estão, todos vocês aqui estão tá aqui comigo, sabem disso, mas vamos lá. Tivemos uma semana de rodada de, de Winter Week. Tivemos uma semana de rodada. Eu investi R$3.600. O Guilherme investiu 3.600 e o meu limite no cartão do Banco Inter é 15 mil reais. Eu perdi o limite? Não. O Guilherme tem lá 12 mil reais, ele perdeu? Não também. O Kênio tem lá 100 mil reais, ele perdeu? Não também. Então, se fosse verdade essa informação, a semana do Inter Week foram 90 mil clientes. 90 mil clientes. Você imagina como que estaria na internet todo mundo metendo pau no Banco Inter? Está tirando o limite do cartão Black? Que nós não temos limite. Investimento. A regra é 250 mil. Eu não tenho. Eu não tenho. Os 90 mil que ganharam do, do Interweek, não tem. Não tem? Ninguém colocou 200, 250 mil reais. Então, eu acho. Né? Eu acho. Que não é real. A, a informação não é verídica desta forma. Né? Agora, aquele cara que colocou o dinheiro, pegou o Black, ganhou limite no cartão. E tirou o investimento em seguida, o banco pode tirar sim o limite dele do cartão, porque ele fez uma sacanagem com o banco. né? Eu acho que nesse, nesse caso sim. Tá bom? Mas eu vou levantar. Pode ficar tranquilo que eu vou levantar essa informação. Adelino Fernandes. Ah, outra coisa. Ontem me perguntaram: ontem me perguntaram sobre o C6 Bank, se pode fazer extrato é, PDF, né? Teve uma pergunta ontem se pode fazer extrato PDF do banco C6Bank. Pode. Entrei em contato hoje com a imprensa do banco. Basta entrar no chat, pedir uma via em PDF do período que você quer. O banco gera um relatório para você em PDF e manda para o seu e-mail. Então, quem quiser relatório extrato bancário do banco C6Bank, é só pedir no chat que eles geram um relatório e manda para o seu e-mail. Tá bom? Então a resposta sim, pode. Beleza? Adelino Santos. Adelino Adenilton Santos de Oliveira. Leandrão, boa noite. Obrigado pelas suas dicas. Graças a Deus. E você conseguiu um plástico do Santander. Hoje, com 26 mil, pago tarifa de conta e gastando 2 mil, não pago anuidade. Vale a pena pedir um upgrade de cartão? Eu não pago anuidade, vale a pena pedir o um... upgrade. Olha, Adenilton, gente, está é, uma promoção. Eu também não iria falar isso porque falta poucos dias para acabar. Mas já que nós estamos falando desse assunto, é, vale muito a pena tem uma promoção. Eu vou entrar aqui ao vivo para vocês verem, tá? Deixa eu só, e vou responder o Adenilton. Prestem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Vocês vão ver que eu vou entrar ao vivo aqui e vou mostrar para vocês uma promoção de Santander... Igual o caso do Adenilton. Até o Edinho, se ele quiser fazer para ele, pode fazer também. Deixa eu ver aqui. O Nick, o Nick, é Visa, Upgrade, né? Upgrade, Santander. Vamos ver se eu acho aqui. Dentro do meu bloco de notas. Achei. Olha que legal essa promoção que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olhem comigo na tela aí. Espelhamento, olha lá. Saiba como ganhar seis meses de isenção na anuidade 12 de 83 do Nick Visa. Ganhe seis meses de isenção de anuidade solicitando o upgrade até 31 de dezembro. Ou seja, tem poucos dias para vocês pedirem esse upgrade. Após esse período, olha lá e desbloqueando a nova via até 10 de janeiro. Ou seja, vocês têm que torcer para pedir o upgrade, receber um cartão até 10 de janeiro. E usar, desbloquear para você não pagar anuidade do cartão. Seis meses. Após esse período, você ainda pode ficar livre da anuidade, gastando 7 mil reais por mês por fatura. Ou se gastar menos, 50%. É esse cartão Black Unique, tá? É esse Unique aqui, ó. Tá vendo? Esse, esse pretinho aí, ó. Tá vendo? Visa, Visa Infinite do Santander, tá certo? Então você pode. Eu vou mandar esse link para Edinho, ele vai mandar para vocês. E aí vocês. É, terão as informações aí do cartão, tá bom? Chama para o Edinho aqui, aí o Edinho manda para vocês e vocês ficam cientes. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. Mandei. Pronto. Aí o Edinho manda para vocês aí também. Beleza? Então, vale a pena fazer esse upgrade, igual ele, ele informou para a gente, pra gente, pra gente aqui, o nosso amigo, o Adenilton. Cara... Se você puder sair de um cartão 1.5 para um cartão, dois pontos, com acesso à sala VIP, cartões adicionais, é su vale super a pena. Porque parece que não, mas quando você transforma o dólar, 1.5 a cada um dólar gasto, dois pontos a cada dólar gasto, as suas milhas sobem, explodem. Tá? Então vale a pena? Super a pena. Desde que você não paga anuidade. Então, Tá dando a promoção da upgrade até 31 de dezembro, tem que ser agora, porque você vai ter que pedir o upgrade e chegar o cartão em casa ainda. E aí você ganhar seis meses grátis. Tá? Esse manual que o Edinho tá postando aí, ó. Tá vendo? O Edinho postou aí agora. Esse manual aí, ó. O Edinho acabou de postar. Esse azulzinho aí. E aí vocês não pagam anuidade. E se gastar, exemplo, é 3.500, 50%. Se gastar 7.000, mil, não paga anuidade. Neste caso que eu falei, vale a pena. Se não conseguir, ah, eu não gasto, só gasto 2 mil, não vale, tá, Denilton? Se você só gasta 2 mil por mês, esse black não é pra você. Tá bom? Valeu, irmão. Leandro de Souza, bem-vindo, pleno. Valeu, irmão, obrigadão pelo carinho, pela força aí, viu? Tamo juntos, firmes e fortes. Luciano Barros, Leandrão, boa noite. Preciso de ajuda. É possível transferir o limite do meu credit card para o cartão pão de açúcar? Edinho, me ajuda. <risos> Cara, todos os cartões do Itaú, todos, são possíveis transferir limite com exceção do Hipercar. Todos do Itaú é possível, de, menos o Hipercar. Tá? Todos os cartões Itaú, é, Itaucard, Itaú, é, Varejo, é, Latam, Azul, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Magazine Luiza, todos são possíveis fazer transferência de limite desde que esteja disponível para você fazer essa operação. Geralmente, o sistema ele entende que você tem disponível, ele libera esse upgrade. Ele, ele, é, ele aceita transferir o limite para esse cartão. Você vai ter os caminhos, né? Ou automático pelo próprio banco, no aplicativo ou site, pelo chat ou por telefone. Nesses três caminhos, é importante você tentar. Pelo site, pelo chat, telefone ou por é, pelo aplicativo. Você pode tentar pelos três. aí tá? O site e o aplicativo. Contei como um chat telefone, contei como um dois. Então você pode tentar dessa forma aí. É possível? Sim, é possível. Beleza? Jadson Santos, Leandrão. Boa noite. É possível fazer o upgrade do cartão Visa Infinite para o cartão Elo, Nanquim, Diners Club do Bradesco? Vamos lá. Os cartões, ele necessita de uma renda mínima. Então eu estou falando pela política, tá? Aí tem as exceções. Mas pela política... É 20 mil no Elon Nankin, 20 mil para o Visa Infinite e 20 mil para o America Express. Então, você tem um cartão, por exemplo, o Visa Infinite, eu não quero mais ele e eu quero pegar o Elon Nankin. É possível? É possível. central cancela o seu Visa Infinite e pede o Elon Nankin. Ou, se eu quero transferir o limite, tira o limite desse cartão, unifica em um só, tá certo? Unifica em um só e depois você cancela esse outro cartão. É possível? É possível. Pode Pode, dentro das condições que eu acabei de falar aqui agora. Poder você pode, tá bom? Tá dentro das condições limite, renda, ok. Tá, tendo 20 mil, você transfere, pede o cartão tranquilo. O que não vai fazer feito é assim, tenho 14 mil de limite. No cartão visa, Infinite. quero pegar o elanquim. Por causa do limite do cartão em si, não. A renda cadastrada, 20 mil reais. Aí tem as exceções, tempo de cliente, o seu relacionamento com o banco, aí tem aquelas exceções que eu falei, tá bom? João Maria, Leandrão, boa noite. Tenho 72.500 para veículo e 14... Tenho 72.500 de veículo e mil para imóvel no Itaú. Não consultei taxas de juros, sou varejo. Será que vale a pena? João, é o seguinte, se fosse no Select, eu, falei, eu falaria para você o seguinte, o Select tem benefício que o varejo do Santander não tem, né? No Select você tem um benefício, comprando um imóvel lá com eles. Agora, para o Itaú, tanto o varejo, quanto o Uniclass, quanto o Personalité, a taxa de juros são duas, ou a taxa da TR, ou eles vão fazer baseado na poupança, ou seja, a poupança está tá rendendo uma, essa miséria aí por mês, por ano, se a poupança subir, os juros da poupança sobem o juros da casa. Então, é um risco que você vai correr. O melhor é parcelas fixas. Tá? Então, o juros do Itaú é 6,9. Tá? É melhor que o do Santander. Só para você ter uma ideia. Eu levantei isso. Itaú, Santander, BRB é... para financiar. Tá? Bradesco. Quem ganha é o Itaú. 6,9. Santander, 6,99. BRB, 6,99. Tá, então, está empatado o BRB e Santander, ganham no, no, no seguro, no seguro da casa. Então, quando você pega o seguro do BRB, seguro do Santander, seguro do Itaú, eles são diferentes, tá certo? Então, quem ganha nesse caso aí é o Itaú. Se você conseguir, vale a pena. Mas, existe aí na sua cidade uma casa desse valor aí? Não. De R$ 145 mil, reais, na região onde você mora? Centro, eu, aqui em São Paulo, se eu não me engano... Você não compra nenhuma uma kitnet com esse valor aí. O um mínimo que eu já vi aqui, se não me engano, é 220 mil reais. Numa região. Bem pesado, viu? O João tá falando que a caixa tá com 6,25. Só que você não pode olhar apenas os juros. Eu já olhei a caixa também. Não esses juros que ele fala, que é o do financiamento. Olha o TAC total. No TAC total, Perde. Aí eles colocam o seguro, o financiamento total, aí você vai ver que vai sair para 7 ponto alguma coisa. O Bradesco deu 7.20, tá? Olha o TAC total. Financiamento total. Olha lá embaixo. Você vai ver a taxinha lá em, com o seguro. Seguro é absurdo de caro. E aí eles colocam o financiamento total. Se não me engano, de tá dando 7 alguma coisa, tá? O do Bradesco foi o pior. Mas dá uma olhadinha que é bom ficar atento, tá bom? Porque eu, eu vi, só para você ter uma ideia, é... Quem que me falou aqui? Cadê o? Show? Acho que foi o João. Tem um membro do canal que financiou pela Caixa. Ele está saindo da Caixa e levando o financiamento para o Santander por portabilidade. Para poder mudar a taxa mais alta da Caixa, segundo ele. Tá? Então é bom. Da Caixa realmente eu não, não levantei não. Tá? Mas é bom dar uma verificada aí. Beleza? Show. Júnior Braga. Leandrão. Eu respondi, João Maria, você? Você para veículo. Ok. Júnior Braga, Leandrão, boa noite. Eu uso o Next é, do Inter e do Bank. Sempre jogo de uma conta para outra por questão de, pagar, de não gostar de pagar tarifa, é isso? De gostar de pagar uns boletos pelo Inter e outros pelo Nubank. E todo o dinheiro sempre entra pelo Next. Tem problema? Nenhum. Nenhum. Porque você não está fazendo, na verdade, aqui uma movimentação para ganhar coisas, né? Você joga para um para outro. Só que quem está levando a maior aí é o Banco Inter e alguns casos no Bank. Né? Então, nesse caso aí, nenhum problema. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza? Jefferson. Leandrão, parabéns pelos ensinamentos de hoje na live. Muito top forma que você explica e tudo 0800 de graça. Aprendo muito com você e todo dia live inscrito no canal. Edinho. Valeu, Jefferson. Obrigadão aí, meu irmão. Tamo juntos aí, firmes e fortes. Obrigadão pela força e pelo carinho mais uma vez, viu? Jonas C. Leandrão, Boa noite. Pedi um Amex e meu score baixou. Tô muito feliz. Meu score saiu do, do 666. O meu score saiu do 666. O Amex me salvou. Mandei agora o print antigo. Score pro Edinho. O Edinho já deve estar me mandando aí. Parabéns aí, viu? Sua sorte, hein? Saiu daí, hein? Maravilha. Olha só. Vamos espelhar aqui. Olha, bom! Olha só! Olha que maravilha! Aí, Gabrielzão! Olha que maravilha, rapaz! 666, hein? Ficou bom, hein? Parabéns! Uma salva de palmas! <risos> aí! Maravilha! Show, hein? Carlos Alberto Martins, produtos do banco, soma como renda presumida? Não exatamente assim. Vamos lá. Quando você faz um, um, uma previdência no banco a previdência soma-se como renda porque a previdência é um investimento que se transformará numa renda lá na frente tá um capitalização não seguro de vida não também isso não é renda isso é movimentação tá então comprei um seguro para ajudar a instituição ou a mim mesmo melhora minha escola interno porque eu estou tendo produtos do banco Então, seguro de vida capitalização previdência seguro acidente pessoal seguro funeral produtos, produtos é produtos, então o nome já diz produtos, estou comprando para ajudar a criar um relacionamento, então isso ajuda você muito, tá? mas soma-se como renda? Não exatamente isso, ah, eu comprei um seguro que custa um milhão, vai entrar como um milhão de renda? Não, a parcela que você paga entra como movimentação, tá certo? Não o produto em si, ah, eu fiz um seguro, um capitalização, Caiu as parcelas mensais é, que eu paguei e depois eu fui contemplado e caiu lá na minha conta 10 mil reais daquele título de capitalização. Considera-se como movimentação? Sim, perfeitamente. Aquele mês você ganhou 10 mil reais de PIC, capitalização que resgatou. Renda normal. Perfeito. Tá certo? Que você vem mostrando para o banco mês a mês que você tinha condição de pagar, pagar, pagar e depois voltou para você o valor total. Perfeito. Tá bom? Neurótico GM Leandrão, poxa, agora tirou minha dúvida. Um amigo sempre me depositava uma grana e pede pra devolver a ele. Ô, <risos> oh, meu amigo, tem um caso aqui no canal. Eu, quando eu falo um caso, não é um caso, são vários casos, né? E o cara ele falava assim: dentro do grupo aqui, né? Olha, é, manda pra mim um dinheirinho. Que eu mando pra você de volta. E aí nós vamos girar o dinheiro entre eu e você. Aí ele achava que eu não sabia. Né? Ou eles achavam que eu não sabia. E aí esse cara vinha falar comigo e depois. Leandro, fulano de tal, tal, tal. Tá querendo fazer movimentação. Você acha que é legal? Eu falei, cara, faça isso pra você ver um mês. Pra ver o que acontece com a sua vida financeira. Tá aí, ó. <risos> Tem que tomar cuidado. O que nós temos hoje é espertinhos, né? então fica bem esperto. David Santos, Leandrão, boa noite. Então ficar movimentando o próprio dinheiro de uma conta para outra, do mesmo titular, não seria legal? Vamos lá. Não sei se você entendeu a minha colocação. Eu tenho conta nesses quatro bancos, tá? Que eu dei exemplo. Santander, BRB Original e Banco Inter. Da forma que eu expliquei que eu faço, não tem nada de legal. Tá certo? Agora, se eu pegasse o dinheiro, do, o meu dinheiro do banco é, BRB. Vou dar um exemplo mais longe para você. O BRB me dá 10 dias sem juros no cheque especial. Meu limite lá é 20 mil reais. Aí vamos supor que eu quero movimentar 20 mil na conta do Santander por mês. Eu poderia pegar o cheque especial do BRB, transferir para o Santander... Do Santander para o original, do original para o Banco inter, Volto, devolvo no, no nono dia para o Banco é, BRB. É ilegal que eu fiz? Não é ilegal. Não é ilegal. Só que não é considerado movimentação. Agora, se eu deixar o dinheiro... É que eu estou contando para vocês uma certa parte do que está acontecendo. Eu não estou entrando em detalhe para vocês é, do detalhe. Porque aí eu vou abrir a brecha para malandragens aprontar. E eu não posso fazer isso. Mas existe um tempo de, de garantir do dinheiro na conta que considera a movimentação. Então, alguns casos, ah, mas o meu eu faço dar certo. Exatamente. Porque existe um prazo que eu não vou falar qual é que se você manter, você considera isso é considerado como movimentação. Agora, da forma que eu expliquei, que você tira daqui, tira daqui, passa para cá, vem para cá no mesmo dia, no segundo dia, isso não é movimentação. E aí você pode perder a conta, por, por, até perder a conta, que se o banco perceber que é uma suspeita de movimentação, você perde a conta. É cancelado por desinteresse comercial. Entendeu? Agora, você fazer a movimentação entre as suas contas. Ah, transferir igual aconteceu com esse cara, ah, joga do Nubank para o Banco do Inter, nenhum problema, a conta é sua. Não tem nenhum problema. Se você justifica, olha, eu transferi do Banco Inter para o Nubank porque eu gosto de pagar minhas contas no Nubank. Transferi do Nubank para o Banco Original para o Banco Inter porque eu gosto de pagar as contas no Banco Inter. Não tem problema nenhum fazer isso. Tá certo? Entendeu? Beleza? Vinícius Silva Lima, Leandrão, não tem problema, né? Por exemplo, recebo o salário do Banco Inter e a conta do Nubank, só para pagar a fatura do roxinho. Normal. Sadio. Normal. Eu gosto de pagar minhas contas no BRB. Então Santander, BRB. Normal. Tá bom? Johnny Bravo, Leandrão, boa noite, recebi. Eu recebo através da transferência bancária de um site no exterior, câmbio. Para minha conta no Itaú. IBAN. O senhor tem um IBAN. Né? Eles depositam como nome diferente de conta dependendo da quantidade de saques. Eu solicitei por mês. E aceito como orientação saudável? Sim. Sim, porque o seu dinheiro vem de uma conta do exterior. Vem através de um câmbio, que é o IBAN. E aí você passa por todo aquele tráfego de fiscalização. Por exemplo. No máximo que você pode ter aqui agora no momento, no seu caso, é você provar para o banco, se ele cair em fraude, você, o seu imposto de renda. Porque se você não mostrar para o banco o imposto de renda, eles cancelam sua conta por de interesse comercial. Aqui no canal, esse ano, ó, de gente que perdeu a conta fazendo esse tráfego, esse tráfego, né? Não é tráfico, é tráfego, né? De conta corrente, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Né? Eu encerrei minha conta no Banco do Brasil das Américas. Eu encerrei. Não pagava tarifa nenhuma. Eu não pagava nada de tarifa. Né? Mas eu falei, não quero mais. Primeiro, eu conheci bem o banco. Todos os produtos que o banco tinha, eu tinha. Os três cartões que o banco tem, eu tenho. Do Banco do Brasil das Américas. Conheci uma conta internacional. Fiz os, as operações tinha que, e na hora de encerrar eu vi o problema que é então assim o, no máximo que você terá que provar no seu caso é o imposto de renda para você desbloquear o dinheiro ou liberar a conta no seu caso mas isso que você está fazendo não tem nada de errado nada você pode fazer a transferência do brasil para lá normal como receber de lá na sua conta e isso é movimentação perfeitamente sabe que isso é movimentação Presta atenção, hoje, youtuber não é profissão, mas lá na frente terá que se considerar que uma profissão, desde que pague seus impostos, virá uma profissão. O youtuber recebe câmbio, o câmbio vem dos Estados Unidos, cai numa conta no Brasil, nessa conta do Brasil o cara transfere para a conta dele, ou se ele tiver o IBAN da conta igual você tem, cai direto da sua conta, totalmente movimentação, perfeitamente. Certinho que está fazendo, beleza? Maravilha? Carlão, USA, galera, 1.100 pessoas assistindo a live, bora dar aquele like, fortalecer tamo junto, valeu! Chegamos a 1.100? Obrigadão aí pela força, pelo carinho de todos vocês aí, viu? Aperta esse like aí, ó. Só aparecer esse botãozinho, pimba aí na like, viu? <risos> Obrigadão pela audiência, pelo carinho de todos vocês aí, viu? Quem é novo no canal, temos lives todos os dias segunda a sexta-feira às 19h30 tá? programa diário, né? então de graça não pagamos nada, né? estamos juntos aí no quadro você pergunta eu respondo beleza? e de domingo também estamos aí ao vivo, e vídeos diários todos os dias, tá certo? brigadão pela força aí Carlão, Tamo juntos firmes e fortes, Daniel Salles Leandrão, boa noite, bem-vindo pleno, alta renda, opa valeu meu irmão, brigadão pelo carinho viu? show de bola, aperta o confete aí, vamos lá Paulo Coutinho Leandrão, boa noite Minha conta é Select Minha renda não chega a 40 mil reais E tem um cartão Unique Eu consigo um cartão Limited Sem a renda de 40 mil reais? Paulão, vamos lá A regra é 40 mil de renda cadastrada Ok? 40 mil de renda cadastrada Pode ser pelo on, Pode ser por imposto de renda Pode ser por contra-cheque. Pode ser pela movimentação, dependendo do seu gerente. Tá certo? Eu tenho, eu Leandro, essa conta é, do Santander e minha movimentação que fez com que eu tivesse o cartão Unique. Mas quem fez isso foi o meu gerente, não foi eu. Né? Ela foi lá, me deu uma força e me deu o cartão Black Unique pela movimentação. Porque pela renda não. né? Então precisou ter 40 mil por que que precisou? porque eu tentei de todas as formas eu ligava na central eu tinha o nick black e o infinity ligava na central na hora de conseguir tombar o cartão para o black infinity, o limited o sistema não permitia dava um erro, renda não presumida ou seja, a minha renda tinha que ser 40 mil reais feito isso, ela fez, e fui lá e consegui mudar os meus cartões para black infinity, o limited tá certo? bem temos um amigo no canal, eu não me lembro se é o Pedro, não me lembro se é o Pedro. O Pedro, ele falou com um dos inscritos, depois falou comigo, e ele tem um cartão Unique Infinity. E a renda dele, se eu não me engano, era 27 mil reais. E ele falou, Leandro, meu gerente não quer alterar minha renda, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eu Falei, Pedro, você já tentou entrar em contato na central? Que às vezes o sistema está disponível para você o cartão? E assim ele fez, naquele mesmo momento que ele falou comigo. Ele é do Black Car. Ele ligou na central, rapidamente aprovaram para ele o Visa Infinity, o Limited, com uma renda de R$ 26 mil. Reais. E aí, demorou um dia, dois dias, o cartão dele ficou preto. Só que não aparecia qual é o cartão. Neste momento eu entendi assim, o meu, quando eu tombei com a renda de R$ 40 mil, o meu no dia seguinte à noite, meia-noite, virou, já estava um Limited. O dele, por não ter a renda, demorou dois dias para o sistema entender que ele era o Limited. Mas ele virou o Limited, com uma renda de 26 mil reais. Então, respondendo sua pergunta, é possível eu não ter a renda e conseguir? Igual o caso dele, sim. Então, existem as exceções? Existe. Tá bom? Existem. Tá certo? Bruno Henrique, Leandrão, como consigo descobrir o meu rate no Santander? Boa, vamos lá. O Santander trabalha com score de 0 a 9, que são o rating, que é os pontos que você tem que pode causar risco de impacto. Então, de 0 a 9. Quanto mais próximo do 0, no caso do Santander, você é um mau pagador. Você é um cara que vai trazer problemas para o banco. Baseado ao que o mercado tem de estudo. Tá certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um problema. 789 é o melhor score do banco. Para saber isso, eles podem falar? Não deveriam, porque é uma coisa sigilosa do banco. Mas de gerente para gerente acaba falando. Né? Então acaba que, se o gerente quiser falar, ele fala. Você pode pedir para o seu gerente falar: Olha, qual que é o meu rating com vocês? Ele vai falar para você. Ou você ligando na central e atendente falar para você também. Existem essas duas possibilidades mas não são obrigados a falar. Tá bom? Mas eu, é assim, é um caso ou outro que não consegue. É algum cliente ou outro que não tem relacionamento nenhum que vai pedir o gerente falar, não, não vou falar. É sigilo. tá? Mas a maioria, se você ligar, consegue. Beleza? Bruno Paz, meus parabéns pelo trabalho, Leandrão, como você aprendi muita coisa. Valeu, Brunão. Obrigadão pela força, pelo carinho aí, viu? Tamo junto, meu irmão. Rodrigo Santana, Leandro, abriu uma conta no Itaú, 6.500, e só deu varejo. 6.500, você é a Uniclass. Você pode ir numa agência, diretamente no, no espaço. Primeiro que você abriu errado, você deveria, com essa renda sua, ir direto para o Uniclass. Então, o que você deveria ter feito? Naquelas baias, tem uma baia, baia é aquelas mesas, escrito espaço Uniclass. Aí você deveria ter ido lá, falado com o gerente, pela sua renda você viraria Uniclass. Mas não está perdido, Tá? Você vai de novo nessa agência, no espaço do Uniclass e fala que você abriu a conta errada. Que você gostaria de abrir uma conta Uniclass. Tá bom? E aí com essa renda com certeza você vai ser Uniclass. Genilson Lima. Leandrão, manda um alô pra galera aqui de casa. A Dailton, Anderson, Leonardo, Marizete, Sirlene e a pequena Milene. Somos seus fãs, hein? Valeu, Genilson. Obrigadão pelo carinho, pela força e um abraço pra todos vocês aí, viu? Tamo juntos, meu irmão. Camilo Bernaski dos Santos, show leandrão hoje, parabéns mestre super esclarecido. Fala mais sobre a conta conjunta casal como funciona, a soma de renda vale a pena e as regras. Quando você abre uma conta conjunta num banco, soma-se as duas rendas, a dela e a sua, vira uma super renda para uma conta conjunta. O perigo, o perigo é que se um atrasar, os dois vai para o SPC. Se um for protestado, os dois são protestados. Esse é o perigo. Tá? Se um não pagar o cartão, cancela-se a conta, cancela-se o cartão, cancela-se os limites. Né? Então, o perigo de uma conta conjunta é esse. E o bom da conta conjunta é que pode somar as duas rendas. Né? Soma da esposa, do esposo, do esposo, do esposo, da esposa, da esposa, não interessa. Está cadastrado conta conjunta, conge os dois juntos têm a renda conjunta. E aí aumenta-se a renda. Posso virar um cliente de alta renda tendo conta conjunta? Pode qual a outra pergunta? Vale a pena? Eu? Por exemplo, se você tivesse que abrir uma conta no Banco do Brasil Estilo, ou no Santander Select, que pede uma renda de 15, 20 mil reais, sua esposa ganha 10, você ganha 10, juntando as duas dá 20, poxa, você vai ter uma conta com uma renda boa, com limites maravilhosos, e se bobear, paga uma tarifa só. Né? Você vai, tudo vai ser por um, não por dois. Né? Lógico, você vai ter dois limites. Ah, um limite para a esposa, um limite para mim. É um limite para os dois. Você vai ter dois cartões. Um cartão de débito para a esposa, um cartão de débito para o seu. E o limite do cartão de crédito para os dois. Né? Vale a pena? Eu acho super a pena. Beleza? Rodrigo Mesquita, Leandrão, passando como sempre as melhores informações para nós. Parabéns, pessoal. Vamos dar like aí fortalecer o canal. Dá like aí. Valeu, obrigadão pela força, pelo carinho de sempre aí. Rodrigo Mesquita, o barão. Valeu, meu amigo. Vai passar uma na onde, Rodrigo Mesquita? Me conta tudo. Você vai viajar ou não? Se for viajar, meu amigo, máscara, luva, álcool em gel e distanciamento social, hein? Beleza? Te conheço, hein? Adilan Nunes. Boa noite, Leandrão. O Bradesco liberou os Smiles Visa Gold. Vale a pena ter ele ou não? Adilan, vamos lá. É um cartão maravilhoso das Smiles, o Visa Gold, um espetáculo, os benefícios maravilhosos. É, você tem direito aí a, a Super Milhas, que é o programa de ponta da Smiles, que agora tá com promoção. Você recebe, se você participar do programa da Smiles, em primeira mão os benefícios da Smiles, né? Mas é um cartão voltado para quem viaja. Então, imagina assim, você não vai viajar, é, tá com o Visa Gold, vai juntar milhas, e não vai usufruir da viagem. Ah, mas eu quero trocar por produtos. É outros 500. Então se você vai usar o Shopping Smiles para comprar um celular, trocar pelo um aparelho eletrônico, também pode. Por isso que eu falei que é um super cartão. Logicamente que essa, essa versão, essa variante, Gold, não é o melhor. O melhor é o Infinity. Mas para começar, eu, eu se eu não tivesse opção... Eu, quando eu comecei com o meu Smiles, o meu primeiro cartão da Smiles, sabe qual que foi? No Banco do Brasil, Smiles Gold. Smiles Gold. Eu achava lindo aquele cartão da Smiles Gold, do Banco do Brasil. Na época era Mastercard. Comecei com ele. Depois fui pro Platinum. Aí não tinha Black, chegou o Infinity. Agora hoje tem o Infinity. Né? Mas eu passei pelo Gold, pelo Platinum e Infinity. Tá bom? Mas eu, eu acho super bom esse cartão e maravilhoso. Tá certo? Clóvis Conceição. Leandrão, Boa noite. Como consegui a isenção no, no Smiles Santander? Como conseguiu o Black do BTG? Recebi um plástico e não comprovei renda. Vamos lá. Boa. No Smiles, por exemplo, eu não pago anuidade porque quando eu peguei o cartão, é, eu liguei na central, tinha um seguro que, ele, que a gerente tinha colocado e tal, e eu liguei para cancelar o seguro. Na época, eu não podia desbloquear ainda no aplicativo, o cancelamento. Hoje você cancela pelo aplicativo, antes não. Então, eu liguei na central... E falei, olha, eu não quero esse seguro e quero cancelar porque eu não vou pagar. Aí ela falou, senhor, é, o senhor não tem interesse? Falei, não, não quero, não quero. E eu já ia transferir os limites também. Aí ela falou, não, eu, eu consigo para o senhor aqui seis meses grátis isenção de anuidade. Falei, maravilha, então eu fico. Me deu isenção de seis meses. Isso em todos os cartões, o Limited, Visa, Infinity, Smiles, todos. Né? Pois bem, me deu isenção de seis meses. E houve um problema na minha conta e eu falei pro gerente, olha, eu não pago tarifa nenhuma. Ela me deu um ano grátis na tarifa da conta. Então, ou seja, eu fiquei com seis meses nos todos os cartões black deles e é, na conta. Só que eu falei, ó, oh, mas eu não queria pagar tarifa de cartão. A gente dá um jeitinho. Então é assim, relacionamento. De novo. Né? Central me deu a isenção para mim, pro Carlão também não paga. Carlão dos Estados Unidos não paga na idade, ele falou. que ele conseguiu com o gerente dele também. O meu foi um pouquinho com o gerente... E um pouquinho pela central de atendimento. Tá bom? É, o Black do BTG, você vai entrar no chat, você vai entrar no chat do aplicativo e você vai falar assim com eles, tá? Dessa forma. Olha, é, eu não estou satisfeito, estou insatisfeito, pois eu sou cliente de alta renda do banco tal, e o banco me aprovou BTG é um cartão Platinum. Eu sou cliente Black do Banco X. Não tem lógica isso, vocês me darem um cartão Platinum, se eu sou um cliente Black. Cara, eles vão pedir pra você desculpa, que vão fazer de tudo pra atender você e vai te mandar o Black. Você vai ver que vai ser assim. tá? Comigo foi assim, me deram um Gold, chorei lá as pitangas, falei que eu acho um absurdo, me deram o Black. Tá bom? Marcelo Teixeira. Leandrão, ger, é, gera meus recebíveis de meus clientes Através de links de depósito das minhas contas digitais. Posso ter algum problema com esse procedimento? Nenhum. Muitas pessoas usam hoje, por exemplo, PicPay, Mercado Pago, PagBank, para gerar boletos, através desses links. Cara, vai cair na sua conta. pipi, pi, pi, pi, de vários CPFs. Nenhum problema. Procedimento legal. Nenhum problema. Se tiver algum dia alguma dificuldade do banco te perguntar o motivo, Normal. Eu conheço um caso no canal que o cliente de, tinha muito depósito por boleto e o banco, Santander. Aqui o amigo nosso, o Fábio, o Santander Select, ligou para o Fábio, amigo meu, que indicou a conta para mim do Select no centro e o Santander ligou para ele, como suspeita. Movimentação suspeita, por boletos. Ele faz muito boleto. Ele justificou, o gerente foi lá, defendeu ele, nenhum problema. Pode acontecer algum casinho ou outro, acontece. Mas se tiver uma justificativa boa, nenhum problema bom Lohan Gomes Almeida Leandrão, boa noite Quanto tempo para sair o rating 6 do Santander? Estou tentando há 20 dias Com movimentação e produtos Até agora nada A minha gerente diz que demora Não tenho crédito com o banco Vamos lá Quando você é cliente Santander Você é um cliente ativo O que, que é cliente ativo? É um cliente que tem produtos Relacionamento Movimentação com o banco Isso aí em 15 dias Geralmente dá uma mudada que Ele altera de 15 dias Só que o rating é mercado. O que, que é? Ele busca o que você tem de informações. Então, por exemplo, se você teve problema com algum banco, tem muita dívida, pediu muito crédito, fez empréstimo, teve muitas consultas, consultaram bastante você esse mês, seu rating cai. Que é o risco que você está causando. O banco ele usa rating. Outros usam o modelo de score. Então é isso. Você tem que entender como está a sua situação com o mercado aí. O normal é 15 dias. O meu saiu de 6 para 7. A gente me ligou e falou, Leandro, subiu para 7. Isso não demorou nem, nem 15 dias. O meu nem 15 dias foi. Tá bom? O Daniel também. Daniel teve um caso parecido com o meu. Não, não demorou nem 15 dias. Tá bom? Marcelo Yug, Leandrão, minha mãe recebe 6 mil é, por mês e ela é 1, 2, 3 Santander Van Gogh. E tem como ela se tornar select ou se ela trazer o salário para o Santander? Cara, Marcelão, vai depender muito do gerente. 6 mil você não vira select. É 10 mil ou mais. Só que é aquilo, né? Você já é Van Gogh, tem um tempo de casa, tem um salário com eles. Então se o gerente estiver precisando de meta e ela entender que a conta da sua mãe é uma conta boa, você pode virar. Existe a exceção. Mas a regra é 10 mil reais. Tá bom? Jéssica Lais. Leandrão, você fez bem que eles fazem a reanálise de crédito de 3 em 3 meses ou todo mês? Movimentação com conta ajuda a análise? Jéssica, todos os meses, dia 6, gera uma carga em todos os clientes, caso eles queiram. Depende do sistema do banco. Olha, esse mês não vai gerar carga nenhuma porque nós não temos crédito para liberar. Então, depende do mês, do modelo, não é igual, não é sempre igual, varia de cliente. Esse mês eu quero jogar uma carga para clientes que movimentaram acima de tanto. Então, depende de como que o diretor, como que aquela análise de crédito está sendo feita naquele mês. É, é sempre igual? Não. Todo mês tem. Tá? E você também pode pedir pelo chat, ou pelo Fale Conosco, para dar um gás neles lá. Eu mesmo hoje pedi. Entrei no chat e falei, olha, meu protocolo faz mais de 15 dias, até agora nada. Aí você senhor, fique tranquilo que estamos estudando o seu caso com carinho. Fala isso pra mim. Tô tranquilo. Né? Vamos ver se eles me dão um, um limitão aí, porque eu, o c 6 que eu tenho conta da TIM, débito automático. Vamos ver. Estou é, fazendo meu trabalho com eles lá. Certo, Jéssica? Pedro Cordeiro. Leandrão, parabéns pela live. Leandrão, você realmente é diferenciado no que faz. Preza pela transparência na informação e honestidade na ação. Seu sucesso é merecido. Pedrão, obrigado. Estamos juntos, meu irmão. E eu falei, acho que foi de você. Se foi o seu caso lá do Santander. Não sei se é você mesmo. Do caso aí do Santander, se foi você. Né? Que eu falei. Obrigadão mesmo pelo carinho, viu, meu irmão? Gabriel Hortolândia, lê. Obrigado por tudo. Fui aprovado no Visa Gold com a Rosana. Agradecer pela atenção. Ano que vem, concentrar em movimentação e pedir de novo, hein? Eu quero saber mais sobre você, rapaz. Eu quero que você me conta mais aí pra dar esse upgrade aí. E na porta já pediu ou não? Vamos pedir pelo, pelo Gui? Olha o Gui aqui, ó. Pega aí. Hã? aí sim, hein? Parabéns, viu? Show de bola! Maravilha, parabéns mesmo, maravilha! O Visa Gold é 2 mil de renda, hein? Ah, vem cá, Vom, vamos fazer... dá tempo de uma fofoquinha rápida aí, vem cá! O que você faz aí, Hortelândia? Que o Visa Gold aí é 2 mil de renda, me conta aqui! O que, que você faz aí, vem cá! <risos> Pediu com o Flávio? Vamos dar upgrade nele agora, então, vem cá. Câmera 2, chega aqui. Vamos dar um upgrade nele no Internacional pro o o nosso amigo aí fez, né, da Bahia, pro o Infinity. E o seu Gold, vamos mudar ele para um Infinity também, né? Mas vem cá, o que você faz em Hortolândia? Me conta aí, porque esse Gold é 2 mil de renda, hein? É, você não me engana, não. Não. A porto não aumenta. Vamos pedir um aumento de limite para você, como fez comigo. Né? Com o Guilherme, lá com o Flávio. Beleza? Show! Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Estamos chegando, hein? Alan de Amorim. Leandrão, tem um Latam Pass Platinum Visa limite 4.600? Apenas. Sou correntista em média. Leva quanto tempo para aumento desse limite? Alan, o banco espontaneamente é a cada três meses, mas... Se você cutucar eles lá no chat, na central, e pedir aumento de limite diariamente, constantemente, melhor reformular aqui, mensalmente, cutucando o chat ou por telefone, às vezes o telefone vale mais, vale mais a pena que o chat. Então todo mês você cutuca eles lá e fala, olha, absurdo, eu gasto 4 mil, 3 mil por mês, não tem aumento. Ah, senhor, faça isso. Eu já faço tudo isso, vocês não estão me ajudando. Eu quero ajuda, abre um protocolo, cara, pede um protocolo, pede para abrir um processo, do banco para a central para fazer uma nova análise. Tem muitos clientes que tem uma análise parada, congelada, porque não tem um protocolo. Pede um protocolo, fala, eu queria que abrisse um protocolo, pedindo uma nova análise para mim, não é possível, não é, tem coisa errada, não está normal, entendeu? É todo, cada três meses é espontâneo, mas você pode todo mês cutucar, tá bom? Samuel Alencar. Leandrão, boa noite. Recebi o um salário pelo Bradesco, mas meu banco principal é o C6 Bank. Para não pagar tarifa, uso o Next como intermediário. Ou seja, do Bradesco para o Next, normal, e do Next para o C6 Bank, normal. É uma movimentação saudável? Sim. Porque, cara, o Bradesco tem tarifa. Só que de Bradesco para Next, não tem tarifa. Next Bradesco é uma conta só. E do Next para o C6 Bank... Você jogou para lá porque a sua conta principal é o C6 Bank. Nenhum problema. Movimentação sadia. Beleza? Rafael Xavier leandro é um super digital, ainda existe? Você sim, para quê? <risos> Rafael, e você não sabe da maior? Ela virou internacional ainda. Eles foram expandiu para fora do, do Brasil com essa conta para levar ela para Espanha, né? É uma conta de pré-pago, uma conta de pagamentos né, do banco. Eles compraram a Super na época, era uma conta chamada Super, que aí o Santander queria ter uma carteira digital, criaram o Super Digital. Cara, eu, eu vejo assim, tá? tem clientes, hoje, eu me deparei com alguns casos de clientes que ainda usam cartões pré-pagos, ainda usam contas pré-pagos. Né? Tanto é o sucesso que o Caixa tem, tem mais de 100 mil clientes na sua base. E para 2021, a Caixa Econômica vai lançar uma conta digital. Como se fosse uma conta pré-pago. Né? E a Superdigital é uma conta fraquíssima. Inclusive, já tenho vários vídeos falando dela. E, e existe. É uma, conta, é uma carteira digital do Santander. Como o IT é para o Itaú. Como é, existe o BRA... É a conta Bits do Bradesco, como existe a do Banco do Brasil. E para não ficar de fora, o Santander tem essa carteira aí, essa conta super digital. É uma conta boa? Cara, é aquele momento. Uma pessoa que está negativada na SPC, que não tem condição de ter um cartão de crédito, pré-pago, ela atende todos os requisitos. Tem a moeda internacional, câmbio, tem tudo. Agora, tem gente que ama essa conta aí. E eu conheço várias empresas... Que deposita o salário de funcionário nesta conta. 033. Nesta conta. Mas existe. <risos> Johnny Bravo. Valeu, meu irmão. Tamo juntos. Firmes e fortes aí, viu? Obrigadão. Rodrigo Santana. Leandrão, tem o um Latam Pass Gold com 4 mil de limite. Já há quase oito meses pagando tudo em dia. Ligando a central. Pode olhar no upgrade pro Platinum? Com certeza. Você pode ter aí o... Nesse momento que você está fazendo isso tranquilamente se dá um upgrade, inclusive na central. Ou na central, ou no chat, ou no chat, e pedir seu upgrade. Tranquilamente. Vai pra cima que você consegue. Porque você já tem histórico. Você tá com histórico bom. Oito meses, pode quebrar o pau aí. Você tem, eu tenho quase certeza que você vai ligar e vai te aprovar o plástico. Pode ligar agora, aí, agora. Chama o chat aí que você consegue. Beleza? Gente, brigadão pelo carinho de todos vocês. Agradeço demais aí pela... Pela força. Estamos juntos aí todos os dias, né? Às 19h30, nos vídeos diários do canal. Totalmente grátis. Quem puder se inscrever no canal, ok. Quem puder dar like, ok. Quem puder virar membro, ok também. Fiquem todos com Deus e amanhã estamos juntos, firmes e fortes. Fui!